Oi, Águas Cinzas e o Novo Banhado. Vamos dar uma olhada na formação de uma serra, formação de um lago, o rompimento de uma barragem, isso tudo microescala. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Eu gosto muito das coisas que eu faço, né? Aí, mas por que você fica fazendo essas coisas aí se já está funcionando? É porque a gente aprende um monte de coisa legal. A gente aprende um monte de coisa o tempo todo. No vídeo de hoje, é, é, essas coincidências, né? Eu estou fazendo o banhado e estou acompanhando no, no passo a passo. E aí, dia de lavar roupa, aumentou a quantidade de água no banhado. E aí, eu resolvi fazer uma cadeia de montanhas. No, no banhado, vocês vão ver. E com isso, fechou a passagem da água e ela começou a formar um lago. No que ela começou a formar um lago, os dois laguinhos ficaram em desnível. um lago mais alto, por onde está chegando a água e aí a gente vê um, um tipo de nascente que ela vem aflorando de baixo para cima, né? levantando as partículas de, de areia e é muito legal acompanhar essa história, formando o lago. Ok, formou o lago, mas ao mesmo tempo, com esse desnível, a parte mais alta está querendo ir para a parte mais baixa, e a água vai procurando os caminhos para fazer isso. Ela vai, então, infiltrar, vai percolar o saibro né? pelos espaços vazios entre as partículas, a água vai passando. E como é composto a maior parte de areia, a areia ela não, não tem muita plasticidade, muita pegajosidade. A consistência dela é pequena, então a água vai passando ali entre os grãos e vai lubrificando é, isso tudo e com isso vai carreando um, um pouco de grãos também. À medida que a água vai encontrando o seu caminho preferencial, ela vai aumentando o fluxo e levando cada vez mais partículas. E aí a gente começa a ver a formação de um pequeno riacho, a formação de um, um canal de drenagem, mais água passando, dali as paredes laterais começam a desmoronar, até que todo o conjunto desmorona e a represa é esvaziada. É um processo muito legal. E é a mesma coisa que acontece na Serra da Mantiqueira e na Serra do Mar. Na parte basal desse solo tem o, o saprólito, né? Então, a areia, partículas de areia, se chove demais da conta, o peso da terra em cima aumenta e a água infiltra. E ali na base, é, na base dela, essa água, é, ela começa, não ali quer fazer, mas a, a, a fluidificar, ela começa, eu falei o, o nome aí ainda agora, lubrificar essas partículas. E se lá embaixo você fez um corte de estrada, por exemplo, né, ou alguma coisa aconteceu, é, a terra já não consegue mais ter a resistência que ela tinha lá embaixo. E aí, por conta disso, ou por peso, ou porque um corte na estrada foi muito grande e desestabilizou o terreno, chega uma hora a chuva é demais, infiltra demais, Fica em excesso as coisas e aí o conjunto todo se move. Acontece um corrimento de massa muito comum aqui na, nas serras da, da região. Vamos dar uma olhada. Eu gosto muito de, de fazer essas brincadeiras e ir devagar, porque a gente pode fazer umas experimentações. Então, olha só, no... acabei de, de mostrar um vídeo em que a água... Achou um caminho e estava escorrendo aqui pelo lado. Eu removi essa, essa terra, esse saibro, e fechei o caminho da água. Ela está buscando um outro caminho para passar e encontrou esse caminhozinho aqui. Percebe que aqui ela está parecendo uma nascente. Olha que coisa mais legal! Quem já foi para os lados de Bonito e Mato Grosso já viu aquelas nascentes que, que vem borbulhando né, no, no fundo do rio e movimentando a areia. Esse daqui é o mesmo processo. A água está chegando aqui, o efluente, né? Está chegando com uma pressão maior e ela está buscando um lugar para sair. O lugar que ela tem para sair nesse momento é esse aqui e no que ela vai saindo vai movimentando a areia e vai formando um laguinho essa parte aqui de, de tijolo eu ainda vou subir ele mais uns dois ou três tijolos até ficar mais ou menos nessa altura aqui de maneira que eu eu tenha um pouco mais de água aqui eu vou preencher com brita né para ela poder esparramar com mais facilidade. Mas por hora, vamos brincar de ver a nossa nascente. Olha, percebe esses pontinhos reluzentes? É mica. Esse é um saibro, então é um litólito de granito ou de gnaice, né? e um do, dos elementos ou dos minerais que compõem é a mica. E a mica a gente reconhece por esse brilhozinho que ela tem, fala a verdade, hein? um sistema de tratamento de água cinza em que a gente pode construir todo esse conhecimento. Olha só o lago se formando, ele está numa altitude maior do que a parte de baixo, o que significa que essa água vai infiltrar aqui pelo solo e vai formar e vai chegar até o lençol freático que está mais baixo. Isso vai demorar um tempo. Porque ela vai ter que passar pelos espaços vazios que, que tem aqui no solo. E vai acabar saindo lá pelo outro lado. Isso tudo aqui depois vai estar cheio de plantas. Uma das plantas que a gente vai colocar é o copo de leite. Aqui continua, a máquina ainda está fazendo o seu trabalho. Então continua a nossa nascente que vai estar aqui ainda por uns minutos esse é o efluente que está vindo do filtro biológico o efluente já está tomando todo esse laguinho aqui ele está pressionando o solo está infiltrando percolando e a gente começa a ver que aqui embaixo olha ainda acima do, do nível desse laguinho de baixo Será que dá para a gente perceber? Dá para a gente perceber. O nível do laguinho em cima está mais alto do que o laguinho embaixo. Essa água vai percolar aqui por esse morro em direção à parte mais baixa. E veja que aqui ela já está começando a melejar na, na encosta. É assim que se formam as minas. E assim, aqui embaixo, que se formam os lagos. À medida que a água vai subindo, ela vai encontrando um caminho preferencial. E ela, um caminho mais fácil para ela passar. Como esse é um saibro, ele é mais arenoso, a areia tem pouca plasticidade, tem pouca pegajosidade, então é um material que ele desagrega fácil na presença de água, a água funciona aqui entre as partículas, como, olha ela começando a caminhar por aqui, dá para ver desbarrancando a margem, ela está achando quase um caminho para descer por aqui, e aí a água vai funcionar entre as partículas de, de areia, como um lubrificante, olha a água aqui já encontrando um caminhozinho, daqui a pouquinho isso aqui vai vai se abrir e um, um, um riozinho, um veio d'água vai se formar, é exatamente o que acontece no ambiente natural. Só que no ambiente natural, às vezes, pode demorar milhões de anos, ou no caso de uma represa, pode acontecer isso que a gente está vendo aqui. Ó. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso aqui desmoronar e essa água começar a fluir com maior rapidez aqui por essa parte. Olha aqui embaixo desbarrancando. Então, um corte de estrada que, que seja feito... Olha a água já, já encontrando um caminhozinho, olha o veio se formando, é muito legal acompanhar essas coisas viu, olha aqui embaixo já aumentando o fluxo de água, ela encontrou uma outra passagemzinha aqui pelo lado, olha só. Vamos acompanhar que daqui a pouco isso daqui vai desmoronar tudo e a água vai começar a fazer um caminho mais rápido, desagregando ainda mais o solo. Olha, está aumentando o volume de água passando. Fala a verdade, é muito legal, é muito legal essas coisas. Olha lá que a água já está encontrando um caminho mais fácil, está lavando cada vez mais o solo superficial, olha, desmoronando. Muitas vezes na Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, o que acontece com chuvas muito fortes é esse processo aqui. Começa ali a fazer o, o solo que está encharcado. Ele é pouco consistente e chega uma hora que vai abrir tudo. Olha a velocidade, como está aumentando. E ali embaixo um veio d'água já se formando. Ah, é muito legal é muito legal agora está vindo cada vez mais rápido vai se abrir e vai começar a descer tudo olha só, abriu o canal finalmente pronto, essa água que já tinha chegado até lá em cima ela agora encontrou uma passagem olha o o canal de drenagem que ela já abriu, desmoronando as paredes. Pronto, e vai abrindo cada vez maior passagem. Isso é energia, energia potencial do lago em cima, se transformando em energia cinética. Olha só, desbarrancando tudo agora. Isso também é o rompimento de uma barragem, que a gente está acompanhando. Muito legal. Pronto, agora foi de vez. Abriu a porteira de vez. E essa água toda vai descer até encontrar com o mesmo nível da parte de baixo. E aí as forças equilibram. Claro, lá do outro lado o nível da água já aumentou, ela já está saindo. Lá por cima não chegou ainda no ladrão, mas já vai chegar. E aqui a força da água já diminui, porque o, o desnível aqui também está menor e a quantidade de água armazenada na represinha anterior é menor também. Legal, o vídeo acabou ficando longo, mas eu quis trazer essas histórias para vocês porque é, é muito legal acompanhar essas coisas. O conhecimento é formidável, observar o ambiente natural, como é que acontecem, as coisas eu acho fantástico isso estamos tendo cursos né link está embaixo já tem uma página aberta é, o link está tá aí na, na descrição são vários cursos que vão acontecendo a gente está lançando aí o, os primeiros cursos né? mas se você tiver interesse em levar essas coisas todas para para sua região né? dá um toque aqui para gente não é só saneamento não é diagnóstico ambiental, é diagnóstico ambiental sensorial, utilizando os sentidos da visão. Mais ou menos isso que, que esse vídeo que mostra para a gente entender essas relações todas. É um punhado de cursos que a gente está lançando, legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!